9 curiosidades sobre o corpo humano 1. Um, você sabia que as crianças têm mais ossos do que os adultos? Pois é, mesmo que seja estranho, é real. Um bebê nasce com cerca de 300 ossos em todo o seu corpo e com o tempo e o processo de crescimento, eles vão se fundindo, resultando no esqueleto de um ser humano adulto com 206 ossos. Essas estruturas são formadas por células vivas e ativas, o que significa que elas estão sempre crescendo, se regenerando e também se relacionando com outras partes do organismo. Outra curiosidade é que se você colocar todos os ossos do seu corpo em uma balança, a massa total será correspondente a cerca de 15% do seu peso corporal. 2. O coração humano bate 100 mil vezes por dia. Já em um ano, o órgão bate 35 milhões de vezes e, na nossa vida, ele deve bater 3 bilhões de vezes. O coração é capaz de bombear 5 litros de sangue por todo o corpo a cada 20 segundos. Logo, o coração faz o sangue circular pelo corpo cerca de 3 vezes por minuto. 3. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano. O ser humano adulto carrega cerca de 3,6 kg de pele e nessa fase o órgão tem extensão aproximada de 2 metros quadrados. Essa estrutura é muito importante para a nossa saúde por inúmeros motivos. Protege o nosso organismo do calor excessivo, dos danos da luz solar e de agentes químicos. Além disso, ela atua como um grande sensor que faz nosso cérebro dialogar e compreender os estímulos do meio externo, 4. Vasos sanguíneos são tubos que servem como canos, transportando sangue pelo corpo. Os vasos sanguíneos de um adulto somados têm mais de 160 mil quilômetros de comprimento, o que corresponde a duas voltas ao redor do mundo. A aorta é a maior vaso sanguíneo do corpo. Ela sai do coração, passa pelo peito e vai até o abdômen, onde se divide para levar sangue às pernas. 5. Os seres humanos têm 10 vezes mais bactérias do que células. Relaxa que isso não nos faz sujo. Na verdade, muitas dessas bactérias são essenciais para a nossa vida. Alterações nessas comunidades microbianas podem causar doenças de pele, distúrbio digestivo e doenças nas gengivas, por exemplo. De acordo com a Sociedade Norte-Americana de Microbiologia, existem 10 bactérias no corpo humano para cada célula. Em outras palavras, isso significa que 90% do nosso corpo é formado por bactérias. 6. Ainda sobre bactérias, sabia que existem mais bactérias na sua boca do que seres humanos no planeta? Cientistas já encontraram mais de 615 espécies de bactérias diferentes na boca humana. E eles acreditam que ainda é possível encontrar mais. Os profissionais também afirmam que o número total de micro nessa região do corpo pode exceder o número de seres humanos na Terra. A boca humana é considerada uma pequena selva de bactérias. A umidade da saliva e a presença de açúcares e carboidratos na alimentação fazem deste espaço um ótimo ambiente para a proliferação dos micro -organismos. Além disso, os especialistas acreditam que a variação no número de determinadas espécies pode ser a chave para determinar a saúde bocal dos pacientes e auxiliar o diagnóstico precoce do câncer de boca. 7. Agora algo que pouquíssimas pessoas devem saber. O ser humano só respira por uma narina de cada vez. Ao contrário do que parece, a respiração não é feita pelas duas narinas ao mesmo tempo. É por isso que quando estamos com rinite ou gripe, apenas uma narina fica entupida por vez. É a que está descansando naquele momento. Se você parar para prestar atenção na sua respiração neste momento, pode notar que há um lado puxando primeiro que o outro. Se você sentir isso em ambos os lados, você apenas captou o ciclo durante a transição. 8. Você sabe por que acontece de nós arrepiarmos? Bom, provavelmente você já sentiu o braço arrepiado involuntariamente ao se sentir emocionado, empolgado ou com medo, isso acontece porque diante dessas emoções há uma liberação sanguínea de catecolaminas, que são neurotransmissores, substâncias que transmitem informações ao cérebro, estimulando pequenos músculos que se contraem e causam a ereção dos pelos. Quando a temperatura diminui bruscamente, o arrepio acontece como uma forma fisiológica do organismo para se proteger do frio. 9. A regeneração do corpo é uma das capacidades mais incríveis do ser humano, assim como as diversas outras espécies de animais. Porém, existe uma única parte que não é capaz de se auto-regenerar, os dentes. Na verdade, eles até têm uma capacidade de regeneração, porém muito limitada. Assim, se a polpa dental que fica abaixo do esmalte for exposta, eles não serão capazes de regenerar essa cavidade. Essas são as 9 curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.